opa galera vou trazer aqui um tutorial rápido para vocês tá é <coughs> desculpa aí para estar tá mostrando para vocês aqui sobre o, o mouse da lemox é o gtm2 galera eu procurei diversos drivers para instalar nesse mouse aqui não funcionou nos próprios sites da lemox não funciona não funciona é você baixa o, o, o aplicativo lá não funciona você instala certinho e é um aplicativo inútil então eu vou estar de deixando na descrição esse esse drive aqui é da ravit tá você é... vai clicar aqui ó vai fazer o download certinho tá galera eu já não vou instalar o aplicativo que eu já tenho instalado mas você pode ver que é o ms 10 19 tá você pode ver aqui com o meu também é o ms 10 19 é para a galera que tem dúvida se o aplicativo funciona, eu vou estar mostrando aqui para vocês, é, na questão aqui já dentro do aplicativo, tá? como que funciona. É, é meio por cima, bem rápido para o vídeo não ficar longo. O aplicativo funciona com o mouse, é, as funções dele funcionam tudo. ó. você vem aqui no jogo de luz, tá? no RGB no, no caso. Você vai aplicar, ó, aplicou, espera um pouquinho... E pronto, já está aí no modo Rable. Aí você vai vir aqui ó, se for para desativar, desativou, tá vendo? Então eu vou deixar aqui ó, no Multicolor e dou um aplicar, beleza, eu gosto desse modo aqui, é bem bonito mesmo, bonito pra caralho, você pode aqui ó a velocidade tá ó, tá funcionando bonitinho galera. Beleza? É um aplicativo que eu, é, é, eu, eu acho que dá para tu mexer praticamente em tudo que tu quiser, tá? Você tá vendo aqui a parte de DPI, é, o scroll do mouse, a parte de macro tá aqui. Eu não mexi na parte de macro porque eu, eu comprei outro fone. ou oh, comprei. Eu comprei outro mouse da Redragon porque eu, eu jogo um jogo de FPS. Então, eu acabei pegando o mouse é, é um pouquinho mais de entrada, mas com um, um, um, um desempenho melhor, tá, galera? Ó, esse daqui, ó, teste de pólen dele, tá vendo? O resultado ruim, é, a velocidade máxima foi 118 Hz e um tempo de resposta de 8,47 milésimos de segundos. Eu não sei se é assim que fala, tá, galera? Mas eu comprei um Redragon aqui. É o Vamos fazer o teste aqui só para vocês ver Ó, ó, deu um resultado excelente e quase aí, uma taxa de mil de pólen, galera. Então, é um mouse para que deu uma diferença enorme na minha jogabilidade, tá? O tempo de resposta é de 1ms aí, 1.6 na verdade, mas só de ter essa, essa taxa de pólen aqui de quase mil é muito bom, galera, muito bom mesmo. Então, o resultado aqui é excelente. Esse daqui não deixa a desejar, tá, galera? Não deixa a, de, a desejar, ele é baratinho na Shopee, pra você que quer comprar ele aí. É, eu, só, eu só troquei mesmo porque é, é, eu peguei ele no AliExpress, esse Redragon aqui, então, se, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um, um, um tutorial sobre o Redragon. Um tutorial, não, um, um review desse Redragon. Mas esse Lemox aqui não me deixa não deixa a desejar, tá? É, é um excelente mouse, excelente mesmo. Tem um design bonito, apesar que a, a webcam não vai focar nele, porque é uma webcam baratinha. Mas o vídeo ficou longo por ter mostrado aqui a taxa de pólen dos dois mouse e a diferença entre eles. Mas eu consigo jogar é, é, com esse mouse aqui. Mas não é a mesma jogabilidade que esse aqui tem. O tempo de resposta desse aqui é excelente. É, é, quando você puxa a mira, quando você está é, é, mirando, está fazendo movimentações. Esse daqui é, é bem excelente. Esse daqui... É um pouco mais travado, sabe? A movimentação. Então, pra mim que joga jogos de FPS. Tipo Warzone, Call of Duty Mobile. Então, compensou investir aí. É, 100 reais no Redragon. Do que 40, 20 reais nesse Lemox aqui. Mas isso daí vai do bolso de cada um, galera. Mas eu recomendo sim pra você um mouse de entrada. Esse Lemox aqui. Porque ele é lindo. E é isso. Pode baixar aqui o software da... Ravit que vai estar funcionando, tá galera? É para instalar não tem segredo galera, é como instalar qualquer outro aplicativo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, é nós fui até a próxima.